Olá! Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da microsérie do Marketing Hacks. Na segunda-feira a gente falou sobre tráfego, na quarta-feira a gente falou sobre geração de leads e hoje a gente vai falar sobre conversão. Então vamos lá! Olá, eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino pequenos hacks de marketing que você pode aplicar no seu negócio digital. Seja você um empreendedor tradicional que tem um site para trazer clientes para o seu negócio. Você pode ser um médico, um coach, um palestrante, um profissional liberal, um consultor. Ou se você tem um negócio digital, um blog, uma startup, um aplicativo, um site de comparação de preços, se você é um afiliado, enfim. Se você depende da geração de conteúdo de tráfego na internet para manter o seu negócio girando. O no Marketing Hacks, eu ensino exatamente como é que você cria valor e gera conteúdo para as pessoas para atrair tráfego, leads e conversões para o seu negócio. Então hoje a gente vai falar de conversão. Conversão é como a gente chama a venda na internet. Toda vez que você vende alguma coisa, você tem uma conversão. Existem dois tipos de conversão, a microconversão e a macroconversão. A microconversão é aquela pequena conversão o cara chegou e cadastrou o e-mail dele para receber a sua newsletter. Isso é uma micro conversão. É um indicador de sucesso. Quanto mais cadastros você tiver, melhor você está indo. É uma taxa para você comparar o seu índice de sucesso ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho mil visitas sem cadastros. Eu tenho 10% de taxa de conversão. Eu tenho mil visitas, eu consegui subir para 150 cadastros. Pô, minha taxa de conversão foi para 15%. Então, quando você compara duas dois dados, você gera uma informação sobre o seu negócio. E a partir daí, você vai construir conhecimento sobre os seus leads, sobre quem visita o seu site. Nem todas as visitas se tornam leads. A gente já falou sobre isso no vídeo da quarta-feira. E nem todos os leads se tornam uma conversão. Por isso que a gente chama isso de funil. Tá? Esse desenho que você está vendo na tela é justamente o funil TLC, tráfego, leads, conversão. Existe uma taxa aceitável para cada uma dessas fases. O que o mercado B2B, o mercado corporativo, mais tradicional, costuma considerar é 10% de conversão de tráfego para leads e 3% de leads para conversão. Ou seja, você vai ter uma pequena taxa de pessoas, do total que entrou no seu site que vai comprar o seu produto. Quanto mais caro for o seu produto, mais conteúdo você tem que entregar antes. É por isso que hoje em dia é muito comum as pessoas entregarem vários vídeos cada um com um pedacinho de conteúdo antes de fazer uma oferta. Primeiro, você precisa conhecer o vendedor, a pessoa que está te fazendo aquela oferta. Depois, você precisa conhecer a oferta para saber se ela é boa. Em terceiro lugar, você precisa confiar que o conteúdo daquela pessoa tem qualidade. Se você está aqui acompanhando a série Marketing Hacks, é porque provavelmente eu estou gerando valor para você nessa série. Agora sabe o que é o curioso? Isso que eu gerei na série inteira em 20 vídeos não é 5% do que eu entrego dentro do meu curso, tanto no curso presencial quanto no curso online. E por que que eu gerei a série Marketing Hacks? Justamente para entregar conteúdo e mostrar para você que existem novas possibilidades de você olhar para o seu negócio. Muita gente entra, para fazer marketing digital achando que é fácil, que você pode ter um único canal de tráfego, que você vai gerar lead facinho e vai ter 40, 50% de taxa de conversão e que você vai conseguir fazer um monte de vendas e ganhar muito dinheiro sem ter trabalho. E a perspectiva que eu adoto é exatamente o contrário, de construir um negócio sustentável, um negócio de longo prazo, em que você consiga ter várias fontes de tráfego, várias fontes de conversão de leads e, principalmente, várias conversões através dos leads qualificados. Então vamos lá, como é que você qualifica um lead para ele virar uma conversão? No Brasil, marketing de conteúdo e inbound marketing são entendidos como sinônimos, como se fosse tudo a mesma coisa. Tem as suas diferenças, mas não cabe a gente falar sobre isso agora. Você vai usar um processo chamado pontuação de leads, que vem do inglês lead scoring. Você vai dar um ponto para cada tipo de lead. Quanto mais tarefas ele faz dentro do seu site, baixar um e-book, assistir um vídeo, ler um post, pedir o contato da sua equipe comercial, acessar a página de vendas, cada uma dessas tarefas recebe uma pontuação. A hora que um lead atinge uma determinada pontuação, ele é considerado pelo sistema qualificado para comprar. E aí você pode ter uma oferta automática, você dispara um e-mail para ele como oportunidade de compra, ou você pode ter uma oferta via telefone. E o seu call center ou sua equipe de vendas entram em contato com esse lead para fechar uma venda. Dependendo do seu modelo de negócio, uma coisa pode funcionar melhor ou a outra. Se você vende um produto digital, um curso online, um e-book ou qualquer tipo de produto digital, infoproduto, é mais interessante que você automatize o processo para ter menos interferência manual e ter mais efetividade. Mas isso diminui a sua taxa de conversão. Agora, se você é uma empresa tradicional, um negócio B2B, tem uma equipe de vendas, uma equipe comercial, é interessante que os leads que se qualificam no processo sejam encaminhados para a equipe comercial. Porque você vai ligar para esse cara e falar: olha, eu vi que você baixou meu e-book, que você assistiu o meu vídeo, que você participou do meu webinário. Eu tenho uma oferta especial para você comprar o meu software, o meu produto, o meu treinamento. Isso é muito comum também no mercado digital quando o pessoal oferece uma mentoria, um mastermind. O que, que acontece? Como é uma oferta de um valor muito mais alto, né você vê ofertas de 100 reais, 500 reais, mil reais, 2 mil reais. De repente o cara vai te vender alguma coisa de 20 mil, 50 mil, 100 mil. O que, que ele faz? Ele te liga. Por quê? Porque ele qualificou você como lead para comprar dele. É assim que funciona o processo total de marketing de conteúdo. E é esse que é o fundamento principal do marketing digital. Tráfego, leads e conversão. Se você quer saber mais sobre isso, na semana que vem, começa a Semana do Conteúdo. Na Semana do Conteúdo, eu vou entregar quatro vídeos exclusivos que não vão estar abertos aqui no canal e você precisa se cadastrar para receber. Acessa lá, marketinghex.com.br e eu vou te enviar na segunda que vem o primeiro dos vídeos da semana do conteúdo. Eu te espero lá. Eu sou Rafael Reis e eu espero que esse hack também possa te ajudar no seu negócio digital.